Fala galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Tudo belezinha? Eu sou o Luque Martins e sejam bem-vindos ao meu canal, vamos para o vídeo de hoje? Galera, hoje eu vou falar sobre um filme aí, muito famoso né, que é a franquia de filmes do Avatar Parece que vai estar tá saindo mais filmes depois, mas o que eu assisti ontem foi o Avatar 2 E aí eu tenho alguns comentários para fazer desse filme, fiquem comigo que eu vou falar agora Avatar, o caminho da água Galera, Avatar 2, O Caminho da Água, foi um filme de 2022, de ficção científica e ação. O tempo de duração desse filme são 3 horas e 12 minutos, né? E foi um filme muito bem avaliado aí pela crítica. Não chegou a bater a quantidade de vendas nos cinemas, né? É igual o primeiro que lançou há muito tempo atrás. O primeiro foi um lançamento estrondoso. E os efeitos visuais, na época, chamavam muito a atenção. Esse segundo, eu sinto que ele não chamou a mesma atenção do primeiro, por questão de todos os filmes hoje em dia estarem evoluindo a questão da, do visual gráfico, né? Então não foi tão, um filme tão diferente do que a gente já vê por aí em filmes de, de animação. Mas chama a atenção esse filme... É, puxando aqui agora Eu acho que ele chama muito a atenção na questão dos detalhes, galera A gente consegue ver muito detalhe ali Que o James Cameron trabalhou né, nos personagens Inclusive nos subpersonagens e na ambientação Que eu achei fantástica Principalmente as baleias, os animais marinhos ali né, São detalhes muito característicos é, Inclusive tem, eles separam alguns daquelas, daquelas baleias lá com tatuagens, que eu vi umas marcações né, no corpo delas e tal, então é um mundo muito imersivo, você fica ali dentro daquela ação explosiva e laços familiares, então nesse quesito foi um filme que eu achei muito legal, né? e eu vou falar agora um pouquinho da história né, do, do filme para vocês. Após formar uma família, Jake Sully e Ney Tiri fazem de tudo para ficarem juntos, no entanto, eles devem sair de casa e explorar as regiões de Pandora, quando uma antiga ameaça ressurge e Jake deve tratar, travar né, uma guerra civil contra os humanos. A data de lançamento desse filme foi dia 15 de dezembro de 2022, aqui no Brasil. Né? Diretor, como já falei, aí, é o James Cameron. A bilheteria desse filme atualmente está na faixa de 2 bilhões e 300 mil dólares. Isso é muito dinheiro, não faço nem noção e eu não faço nem noção da quantidade de dinheiro que que o James Cameron aí, né? Ele deve ter gasto aí para fazer esse filme, não sei nem se tá dando lucro, mas com certeza por essas franquias ser tão grande, com certeza é, eles não fazem nada para não ter lucro, né, galera? Então, com certeza deu lucro. E aí ontem eu decidi assistir esse filme com minha esposa, né? A gente colocou aqui em casa. É um filme de animação muito da hora assim, sabe? É, os efeitos que eles conseguem construir é muito legal eu gostei muito da, da parte visual dos avatares né você consegue ver ali a separação dos avatares da água e os avatares da floresta né os da floresta são os azuis no caso é a história do principal e os, os da água são os verdes lá né de, da, como se fosse outra aldeia e o engraçado é que eles fazem esse jogo de brincadeira o tempo todo galera na questão da, da separação né por exemplo, tem os da água e tem os da floresta. Quando os da floresta foram pra água, os da água ficaram zoando, né? Porque o Jake Sully, né? Ele teve os filhos dele e aí os filhos dele, eles tiveram que fugir é, da floresta por causa que o, os humanos lá com as máquinas e tudo e o, o chefão lá, né? O malvadão lá, ele conseguiu também virar um avatar. E aí ele foi atrás de, do maluco lá do Jake Sully na floresta. E aí, chegando lá, destruíram tudo e eles tiveram que fugir. Quando eles foram para essa aldeia da água, você vê que tem toda uma diferença no corpo dos avatares porque eles são mais adaptados para a água. Então eles tinham barbatanas, você podia ver que eles tinham uma cauda mais adaptada para nadar na água, e eles conseguiam ter uma respiração muito maior do que os avatares da floresta. E também, como tem toda essa questão familiar e questão de adolescência e tal, aí quando juntou as duas famílias, é, os filhos dos do donos da, da, das tribos, né, eles começaram a brigar entre si, então um ficava zoando o outro, ah, você não sabe nadar, ah, a sua cauda é fraca, porque você é da floresta, né, e quando na verdade isso é uma grande besteira, porque é só uma questão de adaptação, mas o filme faz brincadeira o tempo todo com essas coisas, né, que é tipo preconceito, quando você tá aqui, você é de uma região e tá na outra, às vezes rola é... brigas familiares, brincadeiras de, de adolescência, e você vê também a questão de, da natureza, né da espiritualidade dos animais, a conexão que eles têm né quando ele entra dentro daquela baleia ali, ele conecta a cauda com ela e aí ele consegue trans, se transportar para uma memória da baleia, do que ela está sentindo ali. né Eu chamo de baleia, mas não sei se é uma baleia mesmo, porque o formato dela é todo diferente. E esse filme ele tem um, um formato dos personagens muito legal, muito da hora mesmo. É... Tem muita montaria nesse filme, animais que voam, muito mais do que no primeiro, galera. E eu acho que a questão da ação tá muito maior e muito mais detalhada do que o primeiro também, que eu gostei muito. É, teve gente aí falando que não gostou, alguns youtubers aí, né, o Nando Moura, principalmente, aí eu acho que ele zoou muito. Eu gosto muito do Nando Moura, mas eu acho que às vezes ele dá umas bolas fora aí e com a <risos> questão do Avatar aí, vocês podem até ver a animação que saiu dele aí. Foi muito engraçado, eu ri bastante, mas eu acho que ficou um pouco. Eu acho que ele não, acabou não entendendo o filme, por isso que ele falou daquela forma. Se ele assistir com mais calma, provavelmente ele vai, vai pegar alguma coisa ali, ele vai sacar que o filme é um filme muito bem pensado, muito bem amarradinho e que a história ela não é perdida, galera. Então, Avatar 2, eu recomendo pra caramba vocês assistirem. Assistam. Eu tentei não dar muito spoiler aqui do que acontece de fato na história. Mas assistam lá que vocês vão gostar muito, beleza? Avatar 2, recomendação do canal. Tamo junto, Azul. Sou preconceituoso mesmo. Vocês são um Avatar Azul, vieram se esconder aqui, é? Rapaz, eu sou Turuco Makikam. Eu sou o heróizão da porra toda. E galera, eu vou falar sobre Shadow of Mordor. Todo mundo já deve ter jogado, mas eu peguei pra jogar esses dias aí. Depois dele, eu sei que já saiu Shadow of War, né? Que foi o segundo jogo da franquia. Esse jogo é um jogo nada mais, nada menos ambientado no mundo de Senhor dos Anéis, galera. Quem é fã de Tolkien? Quem é fã de George R. R. Martin? Né? Quem não é fã, né? A gente vê ali o Hobbit e aquelas histórias ali com os Hobbits muito legal. Aquela deazinha ali, quando você vê, você tá ali imerso no mundo da fantasia. Uma história muito bem construída, né? Então, a história do cara é muito complexa. Mas esse jogo do Shadow of Mordor, eles pegaram a parte dos Orcs e trabalharam essa parte dos Orcs muito bem feita. E aí eu peguei pra jogar essa semana e me surpreendi. Eu achei um jogo muito bem feito. Minha placa de vídeo é uma placa modesta, né? E mesmo assim nele rodou lisinho, cravado ali no 60 FPS, não teve muito queda de desempenho. É um jogo que está muito bem otimizado. E para mim que vindo do Assassin's Creed Origins e do Odyssey, eu achei muito legal a questão da construção do personagem. Então você pode evoluir habilidades é, matando orcs, você entra ali dentro daquela história e tem toda uma história ocorrendo ali com o personagem principal, que na verdade... Ele tá fazendo o trabalho do ferreiro né, dos anéis, que foi quem fabricou de fato os anéis. não me engano o nome dele é Celebrimbor. E aí nesse jogo, galera, acontecem muitas coisas aí envolvendo os orcs. Você vai ter que capturar os orcs, você vai ter que é, trazer eles pro seu lado também para lutar contra os chefes orcs. E cada orc é muito bem construído, os orcs tem nome, cada orc tem seus trejeitos, cada orc fala de uma forma diferente. E o jogo ele também tem montarias... É, que são os Karagors, né? Você monta e aí você às vezes sai correndo com o um cara montado em cima dele com arco e flecha atirando Nessas horas essas missões são muito legais E aí você, você vira um espectro, né? E aí você, quando você aperta o botão Você é transportado como se seu personagem fosse um, fosse um E ele se teletransportasse para o outro mundo Porque ele consegue ter uma visão infra Como se fosse uma visão escura que você consegue ver tudo É como se você fosse um espectro mesmo, né? E aí esse Calebrimbo, como ele se uniu ao personagem principal, ele tem que correr atrás de Sauron, né? Que é atrás desses anéis. E aí ele vai unir os Orcs, enfraquecer o exército de Sauron, pra no final do jogo você poder chegar até ele. E aí eu não vou contar o que acontece com a história, porque só vocês jogando para vocês entenderem. E... Mas eu... já fica aqui a dica do canal. Shadow of Mordor é um jogaço, galera. Joguem que vocês muito se divertir. A história dele é muito bem amarradinha, muito gostosinho de jogar. É, a questão do combate do jogo, eu achei muito fluido. É, tem hora que fica um pouquinho repetitivo algumas vezes, algumas missões de, de, de Orcs. Mas nada assim que você não pare e volte depois e jogue novamente. Ou nada que você não rushando, você não consiga zerar. É um jogo fantástico, recomendo para todo mundo jogar. Aí, valeu Shadow of Mordor! Ah, e antes que eu me esqueça, deixa eu passar aqui só as informações técnicas do Middle-Earth Shadow of Mordor, né? É, Middle-Earth Shadow of Mordor é um jogo eletrônico de ação e aventura ambientado no universo da saga de O Senhor dos Anéis, do autor J.R.R. R. Tolkien. Desenvolvido pela Monolith Productions E distribuído pela Warner Bros. Interactive Entertainment Plataformas que ele saiu, né? no caso foi o Play 4, Play 3, Xbox One, Xbox 360, Microsoft Windows, Mac, Linux Saiu para praticamente todos os dispositivos, né galera? E a data de lançamento inicial dele foi no dia 30 de setembro de 2014 Desenvolvido pela Monolith Productions Middle Earth aí. E ele foi indicado aí ao prêmio do ano do BAFTA Video Games Award como o melhor jogo é um jogão e ele tem umas DLCs muito legais e galera, também tá aqui no nosso aí canal valeu a gente não falar só de videogames né a gente fala de todo o conteúdo geek qualquer conteúdo aí é, envolvendo tecnologia envolvendo cinema e envolvendo games também que eu sou muito fã e hoje a gente vai falar aí dos lançamentos da Netflix para abril aí então fiquem comigo a Netflix né segundo o site da IGN Revelou aí a lista completa de lançamentos do mês de abril, né? O catálogo inclui novidades de filmes, séries, documentários e também animes. Então fiquem comigo aí que eu vou falar agora quais séries vão sair, quais filmes e documentários, valeu? Começando com as séries, a primeira série que vai sair aí na Netflix no catálogo vai ser Switch Tot, a segunda temporada. Ela vai estar tá saindo no dia 27 do 4 de 2023. Eu não assisti ainda, mas provavelmente vai ser legal, então vejam aí. A Sogra Que Te Pariu, temporada 2, no dia 12 do 4 de 2023, vai estar tá saindo aí no catálogo da Netflix, valeu? A Treta, do dia 6 do 4 de 2023. O Advogado de Divórcio, vai sair aí no dia 8 do 4 de 2023. Queenmaker, 14 do 4 de 2023. Bem-vindos ao Éden, temporada 2, vai sair em breve, mas ainda não saiu a data que vai sair. Supermães temporada 7, vai sair no dia 26 do 4 de 2023. War Sailor, limited series, vai sair no dia 2 do 4. Estrela da Música, programada por dia 4 do 4. E A Diplomata, tá programada aí para o dia 20 do 4. Valeu? Vamos agora falar dos filmes. Power Rangers, agora e sempre. Vai ser lançado aí no dia 19 do 4 de 2023 na Netflix. Seven Kings Must Die, vai sair no dia 14 do 4. Meu Amigo Lucha, vai sair no dia 7 do 4 aí no catálogo da Netflix. Fome de Sucesso, vai sair no dia 8 do 4. Guia de Viagem para o Amor, vai sair no dia 21 do 4. One Direction This Is Us, vai sair no dia 1 do 4 também. O Homem que Mudou o Jogo, também vai estar tá saindo no dia 1 do 4 de 2023 no catálogo da Netflix. Noé. Vai sair no dia 1 do 4 de 2023. Motoqueiro Fantasma. Vai estar tá saindo aí também, né? Os documentários especiais que vão sair vai ser Leo Escapaldi, How I'm Feeling Now, no dia 5 do 4. Como Fica Rico, no dia 18 do 4. Procurados, Ewa, Estados Unidos, né? O Atentado à Maratona de Boston, 12 do 4. E O Império dos Chimpanzés, vai sair no dia 19 do 4 de 2023. E filmes para criança e família que vão estar tá saindo aí no, no catálogo da Netflix em abril, vai ser O Chefinho, De Volta ao Besso, é, segunda temporada, né? dia 13 do 4. BB Og, temporada 2, vai estar tá saindo aí no dia 17 do 4. Tubacão, temporada 3, 27 de 4 de 2023. Cocomelon, temporada 8, no dia 10 do 4 de 2023. Ada Batista, Cientista, temporada 4, vai estar tá saindo no dia 22 do 4. Cada Um Na Sua Casa, vai estar tá saindo aí no dia 1 do 4. E Trolls 2, vai estar tá saindo no dia 10 do 4. E animes, vai sair aí o anime do Inuyasha, no dia 28 do 4 na Netflix. E galera, não quer dizer que. Porque vai sair na Netflix, são novos lançamentos, né? Geralmente a Netflix ela adiciona algumas coisas novas, também adiciona alguns especiais dela que ela mesmo produz e ela também lança aí alguns filmes, séries, documentários, animes aí antigos, né? Como é o caso do Inuyasha aí que é bem antiguinho, mas aí ela vai estar tá soltando aí no catálogo para quem quiser assistir dar uma atualizada aí. É um anime bem legal, eu acompanhei aí na época e eu recomendo. Valeu? Então esses vão ser os filmes, séries e documentários que vão sair aí no mês de abril na Netflix. De hoje eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô dando o meu máximo aqui nesse canal, né? Todo dia postando aí. Só não tô postando final de semana, mas todos os dias da semana eu vou estar tá postando vídeos aí para vocês, trazendo sempre as melhores notícias aí do mundo das séries, dos filmes e dos videogames. E também vou falar sobre algumas outras coisas aí Que eu achar pertinente falar aqui no meu canal Vocês estão no canal do Luke Martins Fiquem com Deus Um ótimo início de semana aí para todo mundo E eu espero que vocês tenham gostado aí Das indicações desse vídeo, valeu? Se você curtiu esse vídeo Eu peço aí é, que você se inscreva Comenta aí para dar aquela moral, valeu? E clica aí no joinha Isso já me ajuda muito aí Ao canal tá atingindo aí mais pessoas E consequentemente um engajamento maior aí Porque ainda tá bem baixo, valeu? Muito obrigado aí a todo mundo Tenha um ótimo início de semana e um bom dia!